Olá, eu sou Gilberto Sulba, fundador do Vida Magna, pesquisador de filosofia, neurociência e desenvolvimento pessoal sustentável. Se você quer ter mais qualidade de vida e não está conseguindo, esse vídeo vai ajudar você a descobrir por que e como mudar isso. Eu acredito que somos muito parecidos, porque assim como você, eu também buscava essa qualidade de vida, mas não encontrava. Então comecei a refletir, a pesquisar sobre o que é qualidade de vida. Eu trabalho com treinamento e desenvolvimento pessoal há muitos anos, e depois de ajudar muitas pessoas, a gente percebe que existem alguns padrões que nos tornam muito parecidos. E buscamos coisas muito parecidas. Existem também diversas pesquisas que demonstram que as pessoas querem coisas muito parecidas. E se pudéssemos resumir em quatro grandes categorias, o que a gente quer é realização pessoal, realização profissional nos negócios, Realização nos relacionamentos e autorrealização, um propósito de vida. Quando eu falo de realização pessoal, eu falo de disposição, saúde, bem-estar, inteligência, beleza, conhecimento, equilíbrio emocional. Essa busca por mais tempo, por mais descanso, por mais liberdade. Realização pessoal é a utilização dos nossos talentos e o reconhecimento disso. Seja financeiro, seja status, seja por reconhecimento social, é a nossa possibilidade de crescer, de aprender, de contribuir. Você quer ser especial, quer ser único, quer ser diferente. E realização nos relacionamentos, eu falo de família, amigos, círculos sociais. É a nossa afetividade, é a nossa necessidade de ser aceito. Nos relacionamentos, atendemos a uma necessidade fundamental do ser humano porque todos nós queremos amar e ser amados. Autorrealização é ser mais autêntico, mais genuíno, ser você mesmo, de verdade. Ser mais feliz, entender a vida, ter um propósito maior, um significado para tudo isso. É a nossa busca por evolução, por crescimento, por desenvolvimento humano. Esses são os quatro aspectos da qualidade de vida, a síntese do que buscamos. Realização pessoal, relação profissional. Realização nos relacionamentos e autorrealização. Cada um com um nível diferenciado, mas é o que a gente busca. Na verdade são necessidades humanas e quando uma dessas áreas está desequilibrada nos sentimos mal, surgem dúvidas, medo, raiva, tristeza, culpa, ansiedade, estresse que podem levar a problemas de saúde, depressão e até ao suicídio. O grande problema é que o modelo cultural e as indústrias que governam o mundo fazem a gente acreditar que para ter qualidade de vida você precisa comprar algo. Ou seja, sempre precisa de algo mais. E assim uma pessoa vai acumulando coisas ao redor da sua vida para mostrar para os outros que tem qualidade de vida. Mesmo que por dentro sinta algo bem diferente. Preste atenção que você vai perceber isso. Eles dizem para você comprar algo e com isso você terá a sua qualidade de vida e sua, será feliz. Quem não tem problemas financeiros e pode comprar o que bem entender, já sabe que isso é uma mentira e que não funciona. Essa é a felicidade dentro da caixa. Dura muito pouco. É igual fazer uma refeição. Logo, logo você terá fome de novo. Lamento, mas a felicidade não está à venda em lugar nenhum. Mas se vem nessa ideia de que qualidade de vida é simplesmente ter uma vida boa. E todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa para ter essa vida boa. Reflita comigo. Vamos descobrir se qualidade de vida é simplesmente ter uma vida boa. Será que qualidade de vida é você ter a sua rotina diária de acordar de manhã com o som do despertador, pegar um trânsito intenso...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 Qualidade de vida tem a ver com viver com intensidade, viver com entusiasmo, com força, com garra, com coragem. Qualidade de vida tem a ver com viver todos os momentos. Tem a ver com você respirar a vida. Qualidade de vida tem a ver com viver uma vida com felicidade. Isso só é possível para quem cresce como ser humano. Se você quer investir em alguma coisa, invista em você. Invista em desenvolvimento pessoal sustentável. Não adianta ficar comprando coisas e esperar para ser feliz no final. E quando por algum motivo não conseguimos viver isso, a gente fica frustrado. Isso é muito mais comum do que a gente gostaria, porque o modelo atual, o modelo social e cultural que a gente vive não traz qualidade de vida, não traz felicidade. Seja sincero, você está bem resolvido nessas questões? Você acha sustentável viver um dia depois do outro, sem saber o que quer? sem ter um propósito, ou sem ter um projeto de vida? Você acha sustentável ficar criticando a si mesmo, se culpando, se punindo, ou então deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu fiz a coisa certa? Você acha sustentável viver arrastado pela cultura do jeitinho? Viver a vida fazendo gambiarras e depois olhar para trás espantado? Que vida é essa? Que foi que eu fiz? Você acha sustentável, viver com aquela sensação de que você tem uma grande capacidade, mas não usa, não coloca isso ao seu favor. Aí depois vem aquelas aspirações bem realistas, aquelas fantasias absurdas, que surgem justamente porque você não usa o potencial que tem. E quando uma pessoa é arrastada pela vida, ela não tem realização, não tem qualidade de vida, não tem felicidade. Costuma fazer uma coisa terrível que só piora a situação.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 Eu acredito que quem desenvolve a sua autoliderança não se sente frustrado em relação a essas questões. Enfim, sem autoliderança você não consegue conquistar qualidade de vida, foi essa a conclusão que eu cheguei. Para conquistar qualidade de vida é preciso desenvolver a sua autoliderança, ou seja, a capacidade de liderar, de pilotar a própria vida. Eu vou ficando por aqui, mas reflita sobre o que falamos. Antes de encerrar, vamos fazer um exercício para que a sua mente consolide o que você aprendeu aqui. Vai cristalizando esse conhecimento no seu cérebro. É um exercício simples, mas é poderoso. Role essa página para baixo e deixe seu comentário. Por que valeu a pena assistir esse vídeo? Isso mesmo. Responder essa pergunta é um exercício. Quando você fizer algo, aprenda a se perguntar por que valeu a pena. É um exercício fantástico. Então vamos lá. Por que valeu a pena assistir esse vídeo? Bom, se gostou, compartilhe. Um forte abraço e até logo.